Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Educação Especial, Diversidade e Inclusão. Daremos agora sequência e continuidade nas nossas discussões com o módulo 3, o módulo pertinente às necessidades educacionais especiais e o público-alvo da educação especial. Eu sou a professora Natália de Oliveira, tenho doutorado em Educação pela UEPG, mestrado em Educação pela UEM, ambos na linha de História e Políticas da Educação, e também sou pedagoga, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham interesse em realizar contato, tirar dúvidas, fazer uma menção a algo da disciplina. Então, natalia.oliveira.ufms.br Bem, como dito no módulo 2, nós veremos aqui um pouco agora sobre o debate entre inclusão e integração. O que é inclusão? O que é integração? Para que isso seja possível, nós precisamos nos deter a uma discussão relacionada às políticas nacionais de educação especial, da concepção da integração à inclusão. Bem, é, como já visto no módulo anterior, no nosso módulo 2, é, de acordo com alguns marcos legais, nós vimos a necessidade de pensar e avaliar as políticas educacionais e vê-las não apenas de modo cronológico, mas também como uma linha de conquistas, de desafios, de batalhas. E para isso, eu destaco novamente a Política Nacional de Educação Especial de 1994. É claro que é, foi necessário depois muitas outras reformulações, inclusões, possibilidades de interpretações, mas ela foi um avanço naquele momento, pensando aí num contexto bastante... É, excludente e de pouca atenção à pessoa com deficiência no ambiente regular de ensino. Então nós é, conseguimos perceber que após a Constituição Federal de 1988 e é, com a promulgação da Declaração de Salamanca em 94, os debates sobre a inclusão e não mais apenas integração passam a ser vistos com outros olhos, de forma diferente, e é um pouco sobre isso que nós falaremos no módulo de hoje, na nossa aula. Bem, é, sobre os pressupostos, né, como pensar este termo inclusão e o que nós devemos esperar dele num contexto de início da década de 90, né, pensando aqui em 1994. Se nós pensarmos a necessidade de inclusão e que ela não é uma defesa feita neste documento, porque aqui nós realizamos uma discussão pelo viés da integração. Quando pensa-se em inclusão naquele momento, né, um movimento de aproximação da pessoa com deficiência do ambiente escolar, na verdade está sendo feita uma integração. E isso acaba prejudicando o público-alvo desta política e a forma como se dá o processo de ensino e de aprendizagem. Então, vê-se aí uma desvalorização dos potenciais de aprendizagem. Os alunos público-alvo dessa educação especial eram de responsabilidade, né, é da educação regular, mas mantendo um sistema paralelo de ensino, como nós citamos anteriormente no módulo 2, as salas de recursos, os ambientes diversos que realizavam atendimento assistencialistas, médicos, mas que não davam a garantia a uma educação e muito menos de qualidade. Então aqui um pouco do que era trazido na legislação daquele momento. Então, essa integração é, trazia uma inclusão via necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondente à sua idade e requeria alguns recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. E ainda colocava que, genericamente, essas pessoas chamadas de portadores de, de necessidades educativas especiais, genericamente, porque não quer se citar aqui deficiências uma por uma, né? Porque isso deveria, talvez, é, dar algum indicativo. Então, é, colocam aqui apenas algumas menções de classificação é, mental, visual, auditiva, física, múltiplas, né? Pronto, sem nenhuma garantia ou especificidade muito explícita e aí depois também os portadores de altas habilidades e antes os problemas com os problemas de conduta. Então vejam que as características desse aluno atendido por essa política nacional de educação especial de 1994 contemplava aqui um tipo de atendimento. Vejam quais eram as pessoas que se enquadravam nesse público-alvo. Altas habilidades, condutas típicas, que consistiam em síndromes psicológicas, neurológicas, deficiências auditiva, física, mental, múltipla e visual. Essa inclusão, que não dá para ser chamada de inclusão, né? essa inserção no ambiente escolar, pautava-se pelo viés, pelo conceito da integração. Então, precisava-se pensar aí uma oferta de acordo com aptidões. Se a pessoa tinha uma deficiência auditiva, como ela teria acesso à sala regular das pessoas sem deficiência? Não havia uma legislação que dava uma garantia de permanência dessa pessoa numa sala de aula com pessoas sem deficiência. Então, né, essa integração promovia a, a, a, o acesso dessa pessoa no ambiente escolar, mas com um atendimento muito escasso, talvez numa sala separada, é, em momentos diversos né, ou divergentes daquele que os colegas sem deficiência realizariam seus estudos. Bem, é, então essas pessoas eram matriculadas e isso consistia naqueles que tinham condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares, programadas no ensino comum, no mesmo ritmo dos alunos comuns. Então vejam, é como eu acabei de mencionar, fica explícito aqui na lei como esse acesso se dava. Então em 2008, criado pelo MEC, nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então a educação especial passa a ser constituída, a partir desse momento, por estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Vejam que há uma diferença né, sobre o PNE de 1994, se nós voltarmos no, no slide anterior. Aqui, um esquema que é possível ser acompanhado no referencial que vocês têm acesso pela biblioteca, pela Pergamon, né, que vocês têm acesso a todos os textos indicados na disciplina, o esquema né, da educação especial, pensada pela política de 94, que apresenta um caráter bastante segregacionista, que fatia, que segrega, que divide, é, pelo princípio da integração e da normalização, considerando, então, pessoas normais e pessoas que não são normais. E nós temos depois, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E ela pensa e dá indicativos para pensar a modalidade de ensino com alguns princípios bastante diferentes. O princípio da inclusão, o caráter complementar e suplementar e a transversalidade. É o que nós veremos um pouquinho agora a seguir. Os objetivos dessa política, né, nova, pensada aí nos anos 2000, ela dá acesso ao ensino regular, garante a participação da aprendizagem nos mais variados níveis de ensino, sejam dos mais elevados até. Ao primordial, ao inicial, como por exemplo a educação infantil, então, educação infantil, o ensino fundamental e é ensino superior, a oferta de um atendimento especializado, que garantam uma formação de professores para o atendimento dessas pessoas, né, que os professores tenham preparo, tenham conhecimento, por isso vocês estão tendo disciplinas como essa, é fruto dessas políticas. Que dão uma segurança de que essas pessoas sejam atendidas por pessoas qualificadas ou que sejam encaminhadas, reconhecidas por pessoas com o um mínimo de formação, né? Esperamos uma formação completa, mas nós, professores, mesmo que não somos especializados em Libras, que não somos especializados nas mais variadas linguagens que dão acesso a necessidades educacionais especiais, precisamos ter conhecimentos, reconhecimentos, até para conseguir contribuir com este processo de inclusão, que seja de fato, com qualidade, com a permanência garantida para esses sujeitos contemplados pela lei. É claro aqui também que devemos destacar a acessibilidade arquitetônica, os transportes, a mobília, né? então tudo isso é, precisa ser mencionado e internalizado por nós, professores. Temos também aí no referencial disponibilizado a vocês um quadro que eu achei muito importante e que vale a pena nós lermos, relermos e compreendê-lo, que é um quadro que caracteriza o público-alvo dessa política de inclusão da pessoa com deficiência. Então, quem são os alunos com deficiência? Aqueles que apresentam impedimentos ao longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringido a sua participação efetiva na escola e na sociedade. Vejam como ela já dá especificidades e já traz muitas outras variáveis, né? muitos outros complementos para o atendimento desse aluno com deficiência. Quem são alunos com transtornos globais do desenvolvimento? Quem são essas pessoas? São alunos que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas, né? reciprocidade no diálogo, na comunicação, com um repertório de interesses e atividades muito restritos. Então, inclui-se nesse grupo alunos com autismo, síndrome do espectro do autismo, psicose infantil, então, mais um pouco deste detalhamento. E, por fim, os alunos com altas habilidades e superdotação. Essa mesma legislação coloca a necessidade da garantia do aceleramento, inclusive, dos conteúdos e do acesso a uma educação que dê a permanência e que dê garantia de que este processo de mediação do conhecimento, do conteúdo, seja feita de forma com que esse aluno tenha garantido o seu nível, o seu é, fluxo de aprendizagem. Então, esses alunos são aqueles que demonstram um potencial elevado sobre determinadas áreas, né? sejam isoladas ou combinadas, mas que contemplem aí uma inteligência intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade, artística. Então, é, criatividades elevadas, envolvimento nas mais variados tipos de aprendizagens, tarefas do seu interesse, então essas pessoas precisam de uma atenção especial. É, não adianta dizer, olha, é, pais responsáveis, seu filho está muito acelerado, ele está atrapalhando a turma, precisa segurar um pouquinho o seu desenvolvimento. Já ouvimos né, de forma lastimável histórias como essa, tenho certeza que se vocês não ouviram, ouvirão, né? enquanto pedagoga, já ouvi muito isso. E aí cabe a nós, pedagogos, professores, dizer que não, que essas altas habilidades, que essa superdotação, super ela precisa ser preservada e garantida ao aluno, à pessoa, né, ao estudante, esteja ele em qual nível estiver, para que este conhecimento, para que essa aprendizagem não seja estagnada para esperar né, esperar a turma, mas sim que seja garantida na forma como este sujeito se apresenta na sociedade. E aí, um conceito importantíssimo para ser pensado é a transversalidade. A transversalidade é um princípio posto pela LDB de 1996 e tem a seguinte redação aqui descrita. Ela prevê, é, se efetiva, com considerando ser dever do Estado o atendimento educacional gratuito aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que seja transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Vejam, essa garantia como direito público subjetivo, é, lá pela Constituição de 1988, que nós vimos no módulo anterior, nas nossas discussões já realizadas, nós é, precisamos sempre pensar que essas garantias, elas são de direito do sujeito. Elas não podem ser cobradas em escolas gratuitas. Tá? Não deve ser feito nenhum tipo de costeio, de mensalidade ou de nenhuma menção a dinheiro ou ressarcir nenhum tipo de material por parte dos pais ou responsáveis. Essas pessoas, e nem pelo sujeito, né, pensando aí em ensino superior, é, essas pessoas elas precisam ter a garantia transversal né, em níveis, etapas e modalidades com qualidade e de maneira gratuita em instituições gratuitas. É, aí, é claro que instituições privadas existem as suas especificidades, mas mesmo assim é, a, a legislação é para todos, a menos que a família assine algum contrato e, e né, indicamos que isso não seja feito, é necessário que essa educação seja assegurada de forma gratuita, estou frisando é, de forma bastante enfática e repetitiva para que... É, é, este princípio seja gravado aí é, por vocês, para que é, seja uma informação ventilada aos quatro ventos, porque nós não podemos aceitar a cobrança de uma educação diferenciada, uma vez que ela está prevista na legislação. E por último, pessoal, nós temos a Política Nacional de Educação Especial equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida é um decreto 10.502 que foi é, criado aí no ano de 2020. Nós não temos ainda segurança é, se como ainda não foi pensado, determinado, indicado e feito adaptações a, a este a esta nova política, nós não podemos dar previsões de que ela será garantida ou não, mas do ponto de vista é, teórico, pedagógico e prático, já há muitas críticas, há muitas defasagens, lacunas e inviabilidades para o seu atendimento. Então, o que nós esperamos até o presente momento, é que seja repensada essa política, que ela seja revista, porque ela não garante avanços, pelo contrário, né? ela traz aí algumas estagna... estagnações, que está até alguns retrocessos do ponto de vista da inclusão escolar. Aqui é, está a referência obrigatória da leitura de vocês, agradeço a atenção de todos e até o próximo módulo.